E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Guimarães, sou corretor de imóveis e especialista quando o assunto é ajudar você a conseguir ser aprovado no financiamento para comprar o seu imóvel. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa notícia que acabou saindo aí na semana passada sobre a Caixa Econômica Federal reduzindo a sua taxa de juros para 6,5%, isso mesmo, 6,5% para compra de imóveis quando o saldo é corrigido pelo, pela TR, tá? Então é isso aí, é pelo SFH, né? Pelo Sistema de Financiamento Habitacional. E justamente para quem tem o contrato pela TR. Não é pelo IPCA, mantém a mesma coisa. E também não tem nada a ver com o programa Minha Casa Minha Vida. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Eu fiz uma comparação nesse vídeo, eu quero que você fique comigo até o final. Sobre qual é a vantagem num determinado tipo de produto, num valor e você comprar pelo pelo SFH, pelo agora com esses juros baixando pelo SBPE, né, vamos dizer assim, e ou você comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Eu fiz uma comparação e eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo. Então, antes de mais nada, eu vou te pedir para que você se gosta desse conteúdo que eu venho postando aqui no canal, para que você clique aqui embaixo em gostei do vídeo, que você dá uma força tremenda para o vídeo ser compartilhado aí no canal no YouTube, né, e ele ser realmente indicado para outras pessoas, e você vai poder estar tá ajudando outras pessoas. E se você gosta de informação como essa e precisa e quer ficar atualizado, eu vou pedir para que você clique aqui embaixo em se inscrever no canal e acione o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu postar vídeos assim como esse, falando sobre informações de crédito, informações do programa Minha Casa Minha Vida, informações sobre taxa de juros e sobre o mercado imobiliário também. A Caixa Econômica Federal ela vem aí tocando né, a, a, a corrida na, no crédito imobiliário. Na verdade, a Caixa Econômica Federal ele é um banco que eu já falei aí em outros vídeos, eu vou deixar passando aqui, aqui em cima, né, aqui ou aqui em algum lugar. É, ela vem, na verdade, ela entrou no mercado agora para realmente conquistar e entrou para briga, vamos dizer assim. Quando a Caixa Econômica entra para briga no crédito imobiliário, realmente ela vem trazendo todos os outros bancos e as, e as quedas vêm acontecendo aí, consequentemente. é a melhor oportunidade, eu vejo hoje, para você escolher o teu imóvel e você comprar o teu imóvel, justamente porque você ainda consegue pegar... É, produtos prontos, né? Aí estamos falando fora do Minha Casa Minha Vida, tá? Porque geralmente no Minha Casa Minha Vida você pega o produto na planta e como as oportunidades são muito boas, dificilmente você encontra hoje um programa um, um imóvel no programa Minha Casa Minha Vida Pronto, é, que tenha unidades para você poder escolher. É uma ou duas, quando volta já entra a gente comprando. Eu tô falando pelo SFH, que são imóveis aí até um milhão é, é, e meio de reais, e, e esses juros vem justamente para colocar é, lenha aí na fogueira para aumentar aí a procura do crédito, né, que vem aumentando e aumentar também as vendas, tá? Deste deste imóvel até 1 um milhão e meio. E o que que a Caixa tá, na verdade, ela também vem fazendo. Ela vem igualando as taxas tanto para o SFH, que é imóvel até 1 um milhão e meio, como o SFI que é para um, acima de um milhão e meio, tá? Então as taxas hoje são muito parecidas. Se você procura imóvel nessa nessa linha de crédito, um dos melhores momentos realmente é agora, como eu havia falado, os imóveis ainda existem imóveis prontos de algumas construtoras e você consegue utilizar é uma boa negociação, um valor baixo com o crédito ainda baixo. O que está que acontecendo nos novos lançamentos? Nos, nos lançamentos, né? Novos já são lançamentos. Os imóveis têm já é, colocado, as construtoras, os valores um pouco mais altos. metro metros quadrados estão voltando a crescer e você está começando a pegar agora juros baixos. Então, não adianta nada você ter os juros altos e você comprar o um imóvel com desconto, que é o que estava acontecendo. E o que está acontecendo nesse momento? Os juros estão baixando e tem imóveis ainda que estão aqui. O que, que vai acontecer? Juros baixando, os imóveis vão começar a aumentar. Não adianta nada você esperar aí mais tempo para poder comprar é, o imóvel para final do ano que vem, por exemplo, onde você vai pegar realmente os juros um pouco mais baixo, mas aí você já está pegando o lançamento de produtos pronto para 2021, 2022, com metro quadrado um pouco acima. Então, na verdade, você precisa encontrar, você ainda tem um espaço ainda para poder encontrar este equilíbrio. né? Bom, mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui é justamente para as pessoas também que estão comprando imóveis no programa Minha Casa Minha Vida. Eu fiz uma pequena simulação, né? Eu fiz uma pequena simulação a respeito de um imóvel no valor de 215 mil, reais, que é aqui pela cidade de Curitiba, onde eu moro, é, comprando pelo programa Minha Casa Minha Vida e também R$215 mil reais comprando pelo SFH. Com essa taxa de juros agora baixando, justamente chegando a 6,5, você fica igual no programa Minha Casa Minha Vida. Qual que é a única diferença que eu vejo para que você compre no programa Minha Casa Minha Vida. Você vai ter um pequeno subsídio. Se eu estou falando sobre uma renda de R$3,900, tá? Eu não estou falando sobre renda de meio, sobre renda de mil abaixo, porque aí abre um leque muito grande para a simulação e realmente quanto menor a tua renda, maior é o teu subsídio. Se você for comparar pelo subsídio que você recebe pelo governo, realmente é melhor você comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas aí eu quero fazer um outro vídeo que eu já falei aqui qual que é a vantagem de comprar e a desvantagem no programa Minha Casa Minha Vida, pelo SBPE, eu, eu, vou, eu vou fazer esse vídeo. Vou colocar as regras, né? E aí eu quero comparar com você se realmente é bom você receber aí somente o valor do subsídio. Se você tá aí numa numa situação de renda que dê para você comprar pelo SBPE. Bom, um imóvel de 215 mil, reais, com um salário de 3.900 eu fiz uma folhinha aqui, porque são alguns cálculos que eu preciso passar para você a realidade. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, a simulação com juros de 6,5% mais a TR, você vai ter um subsídio de 2.505. essa é a vantagem, tá? Você vai ter que dar uma entrada de R$40.495 mil, porque justamente o subsídio mais esta entrada que você vai precisar dar é, equivalem aos 20% de entrada, porque o banco financia, lembra, apenas 80% desse imóvel. Então o seu financiamento vai ser sempre de 172 mil reais que é 80% dos 215. A tua primeira prestação eu fiz na tabela Price, tá? que é uma tabela mais procurada, porque o, juros, é, o valor da parcela é menor. Não é que o juros é menor, o valor da parcela é menor, mas é que ela, ela fica linear. Então, pela tabela Price, a sua primeira prestação no faixa 2 do governo, né? que é esse do programa Minha Casa Minha Vida, vai dar R$ 1.117. A sua primeira prestação fica R$ 1.117,00, com uma entrada de R$ 40.495, com aquele subsídio de R$ 2.500. E a sua última prestação, R$ 1.087,00, com R$ centavos mais uma correçãozinha. Minha casa, Minha vida, um imóvel de R$ 215.000, com 6,5% mais a TR, você vai ter um subsídio de R$ 2.505,00, uma entrada de R$ 40.000,00. 495 e você vai financiar 172 mil reais. Bom, indo pro SBPE e no pro SBPE, você financiando o mesmo imóvel de 215 mil com um salário de 3.900 reais, você vai ter que dar 20% de entrada, que são 43 mil reais, Você não tem subsídio e você vai financiar os mesmos e 172 é, mil reais do imóvel. A tua primeira prestação vai ficar em 1081. E a sua última prestação em 1.047, com juros de 6.5, com essa nova atualização que vai estar tá valendo quando você estiver assistindo esse vídeo na terça-feira. Foi na segunda-feira passada que já vai estar tá valendo. Então o valor da prestação para você verificar aqui com, com essa baixa é, é, da taxa de juros do, da Caixa Econômica Federal, que é a menor, menor taxa de juros do mercado você consegue ficar igual o programa Minha Casa Minha Vida. A única diferença do programa Minha Casa Minha Vida é o subsídio de 2.500. E será que com o subsídio de R$ 2.500 é vantagem você não comprar pelo SBP? Né? Então, é justamente que eu quero fazer você refletir neste vídeo, porque se você financiar onde você quiser financiar lá, não tem não tem problema nenhum dentro de várias pessoas financiando pelo Minha Casa Minha Vida, lá tudo certinho. Se você financiar pelo SBPE, você... O mais importante desse corte da taxa de juros também, não é só o financiamento habitacional, crédito de, habita, de habitação, mas sim o corte de juros, ele vem, vem tendo significado muito grande corte da taxa de juros de empréstimo pessoal, né, do cheque especial cartão de crédito que a, taxa, que a Caixa Econômica Federal vem fazendo, por quê? O que que a Caixa quer fazer? A Caixa Econômica Federal, ela tem mais ou menos um, uma, um montante de, de pessoas né, em de implante, de vários setores, mais de 10 bilhões de reais. O que, que ela quer fazer com essa, com essa baixa da taxa de juros só você prestar atenção, negociar essa dívida, para que as pessoas que sejam inadimplentes elas consigam, elas consigam refinanciar, ou melhor, colocar em dia essa, essa, esse crédito né, o, que tá sendo, é, o que tá atrasado e mesmo assim ela consegue com uma parcela baixa daí pra financiar o imóvel, ela consegue que a pessoa é, consiga pagar o, o que tá atrasado e ela consegue também é, financiar o imóvel pagando uma prestação né, mais barata. Com isso, ela consegue voltar um dinheiro que praticamente tá perdido, tá, tá atrasado, as pessoas que estão inadimplentes, e com isso ela beneficia com uma, uma taxa de juros, de uma queda de juros. Né, então é exatamente sobre isso que a Caixa ela quer fazer. Não pense você que a Caixa Econômica Federal ela baixa juros porque ela gosta da gente, é. A Caixa Econômica quer colocar as pessoas que estão inadimplentes voltando a consumir, voltando a comprar novamente, poder pagar e, na verdade, volta um dinheiro para o Caixa. É essa é a intenção da Caixa Econômica Federal. De que forma eu posso ajudar você? Nada adianta a gente estar inadimplente, não conseguir pagar alguma coisa, não conseguir comprar o imóvel que eu desejo porque minha renda também está baixa. Guimarães, você fez uma simulação aí de R$ 3,900 e na verdade eu não ganho R$ 3,900, como é que eu consigo comprar o meu imóvel? Bom, eu quero te ajudar, eu vou deixar um link aqui embaixo deste vídeo, para que você possa se inscrever, colocar lá o teu e-mail, o teu nome certinho, para que eu possa encaminhar para você ah, informações, eu vou te mandar um e-mail com informações sobre como você pode aumentar a sua renda, como você pode é, se ajudar automaticamente em para que você possa ter uma renda uma renda melhor não adianta nada eu falar sobre aumento é, da, do crédito imobiliário baixa da taxa de juros que você pode comprar imóvel, você pode pagar a prestação, se você não consegue nem na verdade dar um valor de entrada, você não tem uma renda que você não consiga realizar o teu sonho, você quer realizar o seu sonho? Então eu vou deixar o um link aqui embaixo para que você possa pedir esta ajuda e eu possa conseguir te encaminhar informações, lembre o seguinte, se você não quer comprar imóvel, se você não quer melhorar de vida, você está aqui na sua cabeça isso, né? Então isso move para você uma ação uma atitude, você não consegue realizar nada porque você está pensando o que você não quer, mas se você quer se você está assistindo esse vídeo você precisa comprar você precisa melhorar de vida, você precisa comprar o teu imóvel, você precisa melhorar a sua renda, você começa a ter atitudes diferentes, e a sua primeira atitude agora, para que você possa melhorar de vida, é clicando aqui embaixo nesse link, para que eu possa te ajudar te dar alguns conselhos e algumas informações, para que você possa ter uma renda melhor e conseguir uma vida melhor aí para você e para a sua família, tá bom? Tô te esperando. O vídeo de hoje é justamente para falar sobre isso, sobre essa ajuda e sobre o que está acontecendo no mercado de imóveis. Espero realmente que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não esquece não de clicar aqui embaixo em gostei do vídeo. E se você quer receber notificações e informações quando eu postar vídeos novos, já sabe, clica aqui embaixo em se inscrever e acione o sininho para você receber essas notificações. Tá bom? Eu vou ficando.